Redução da maioridade penal já. Não podemos viajar na maionese, esse não é o país de Alice. Segundo a ONU, o problema da violência no país vai piorar se as infrações cometidas por adolescentes forem tratadas apenas como uma questão de segurança pública e não como um indicador da dificuldade de acesso a direitos fundamentais, a cidadania e à justiça. A nota diz que adolescentes de 16 e 17 anos presos em presídios superlotados ficarão expostos à influência direta de facções do crime organizado. Se 95% da população brasileira quer redução da maioridade penal Porque essa é a roda dentada mais significativa desse motor Que move a violência no país Não é um motor inteiro, é uma roda dentada E que vai desacelerar esse motor É preciso que os homens que são eleitos pelo voto popular Para dar resposta à sociedade, respondam com urgência essa necessidade O povo está cansado de insegurança Mas o que nós vamos dar para o povo é mais insegurança porque o crime organizado vai recrutar gente de 15, de 14, de 13 anos. E nós ganhamos o debate médico. A proposta de redução perdeu. O que está sendo feito aqui hoje é um golpe, é uma farsa. Olha só, a cadeia é um lugar maravilhoso, democrático. Só está lá dentro quem faz muita besteira. E eu prefiro a cadeia cheia de vagabundos do que o cemitério cheio de inocentes. Tá, agora, senhora, Você entendeu o que eu falei? A solução para o problema da violência no país é criar oportunidades para que os adolescentes possam desenvolver os seus talentos, realizar seus sonhos, sem praticar delitos. Para aqueles que cometerem crimes, temos que ter um sistema suficientemente rigoroso para recuperá-los e interromper essa trajetória. Tratar adolescentes como adultos não vai resolver o problema. Redução não é a solução.